Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer uma panqueca proteica de banana? Chega mais. A gente vai começar amassando umas bananas. Depois a gente vai colocar os ovos. Mas importante, amassa a banana antes de colocar o ovo. Agora a gente vai adicionar uma xícara de farinha de amêndoas. E um scoop de Vanilla Whey, que é a nossa proteína isolada, que ajuda a dar uma liga na massa e dar um gostinho de baunilha delicioso. Depois de mexer bem, a gente vai colocar essa massa de panqueca na frigideira. Ela vai render umas 4 panquecas médias. <risos> A panqueca tá pronta, agora você coloca a cobertura que você quiser. Aqui como sugestão a gente vai montar com chocolate derretido, lascas de amêndoa e morango. Hum, hum que delícia! Se você gostou dessa receita, curte, comenta qual foi a cobertura que você usou, se inscreve no canal.